A concessão é uma coisa normal e esperada em todas as negociações. O minuto do sucesso, o Afinal de contas, negociar é um processo de trocas entre as duas partes. A diferença entre o sucesso e o fracasso na negociação consiste de como, quando e no que devemos conceder. Todo comportamento nosso está emitindo um sinal para o outro lado. Por isso, nós devemos ter alguns pontos assim bem claros em consideração, analisar antes de fazer. O que, que o outro lado vai deduzir ao ver a minha concessão, hein? Será que ele vai pensar que eu estou precisando fechar o um negócio, que eu esteja pressionado, meio desesperado? Ou, quem sabe, ele pode até pensar que eu pedi muito alto logo na abertura e agora esteja cedendo só para não fazer o interlocutor desistir do negócio. Tudo são sinais, você precisa prestar atenção. Quando é que eu devo fazer uma concessão? Se eu for o primeiro a conceder, será que isso vai ser interpretado como um gesto de fraqueza da minha parte? ou que eu sou mais flexível, ou quem sabe que eu não aguento a pressão? É, não dá para fazer nenhuma concessão até que a posição dos dois lados, a sua posição e a do interlocutor, estejam bem claras, ali na mesa, com tudo muito claro, transparente. Aí é que começa, na realidade, a negociação. Nunca faça duas concessões em seguida, consecutivas. O processo ele é de troca. Você concede, o outro lado concede. Isso é negociar, trocar. E agora, qual deve ser o tamanho da concessão, hein? Comece sempre com uma concessão pequena e veja como o outro lado reage. Se você logo de cara faz uma concessão grande, substancial, imagine a mensagem que você está enviando para o seu oponente, para o outro lado lá, puro desespero. Faça concessões pequenas e, de preferência, vá diminuindo o valor ao invés de aumentar, que é um erro comum em negociadores amadores. Concessões não existem só em preço. Podem ser, por exemplo, em prazo de entrega, em especificações técnicas, em condições de pagamento, até num crédito concedido, tudo é uma concessão. É a duração de um determinado contrato, uma exclusividade. Oh, as opções são infinitas. Prepare as suas concessões com antecedência. E suas negociações vão dar um grande salto de qualidade. Acredite nisso. Grande abraço e bons negócios para você.